espera aqui para a galera chegar então vamos lá deixa eu compartilhar aqui uma bela apresentação e vamos tocar o barco como se diferenciar no mercado na internet para que você não seja ignorado e por que que esse tema de hoje aqui é tão importante galera primeira coisa o mercado tá crescendo absurdamente numa velocidade muito grande e se você não se diferenciar você vai ser ignorado, porque são muitas pessoas, muitos projetos, muitos negócios, muitas opções. Então, como é que você vai se destacar nisso tudo? Né? E se você não se destacar, ou seja, se você for ignorado, seu negócio vai desaparecer, você não vai conseguir vender. Então, esse assunto aqui é de suma importância para você não só sobreviver, mas você viver e crescer na internet e evitar aquele efeito commodity. O que é uma commodity? É algo é que não tem muitas diferenciações e você acaba brigando por quem faz mais barato e mais rápido né o que que a é, é, trigo é commodity né que é bem diferente de um bongo T né eu, eu gosto muito desse biscoito por isso que eu trouxe aqui o bongo T traz toda uma diferenciação uma marca imaginária, por isso eles podem cobrar sei lá 15 reais uma caixinha do biscoito né Enquanto o quilo do trigo é commodity se você compra de um do outro né? É difícil você se diferenciar, mas o biscoito em si, né? você, toda a história por detrás, o posicionamento de marca, isso sim te traz uma diferenciação. A diferenciação também ela é fundamental para você gerar mais conexão com quem você vai falar, com quem você vai trabalhar, com quem você vai tra trazer aí uma, uma relação mais próxima. Isso vai gerar uma conexão visceral uma vez que a pessoa vai se identificar com o que você tem de único. Tá? Se você for neutro, genérico, morno, tanto faz, tanto fez, você não se posiciona, você não tem opinião, você Maria, vai com as outras, você é um pouquinho disso, você é um pouquinho daquilo, é difícil gerar essa identificação mais forte. Tá? E logo, quando você consegue gerar esse tipo de conexão mais visceral, você começa a atrair pessoas que pensam que nem você, que agem que nem você, que acreditam nas mesmas coisas que você acredita, que valorizam os mesmas, as mesmas virtudes, as mesmas formas de pensar, e isso acaba criando uma tribo, que hoje é a tribo pés descalços, aqui no meu caso, né? que são é, pessoas que acreditam que dá para a gente começar e crescer na internet de forma mais leve, mais verdadeira, mais pé no chão, onde a liberdade é mais importante do que os milhões a qualquer preço, então, você vai criando uma cola invisível, mas uma vez que você se posiciona, né? Isso é muito importante. E é uma forma também de você expressar a sua verdade, porque senão você só fica copiando e colando frases de efeito lá do, daquele site do pensador, ou você só fica falando o que o outro fala e não cria a sua, a sua própria visão sobre algo, né? A sua autenticidade de olhar. Então, isso tudo é importante, porque, no final de contas, vai ser mais prazeroso fazer o que você faz, trabalhar com algo onde você se sente verdadeiramente livre para expressar a sua verdade, gerar conexões e relacionamentos de mais profundidade, mais íntimos, porque a vida é relacionar. E, além disso, vai gerar mais business como consequência natural dessa diferenciação. Faz sentido? Acompanhando? De boa? E aí... Quais são os erros mais comuns aí da galera que está começando na internet, tá? Em relação a esse ponto de diferenciação. Isso aqui eu trouxe muito, é, fui muito inspirado no, no mentor que eu tenho, que é o Henrique Carvalho, do Viver de Blog, e ele traz muito fortemente esses erros aqui, e aí eu trouxe para vocês também, tá? Primeiro erro é acreditar que o mercado está saturado, né? Que não tem mais espaço. Então, aqui eu vou te fazer dois pontos. Primeiro é que, se tem muita gente, é porque o mercado é lucrativo. Se tem outras pessoas vendendo, que você já pensou em vender, ou que você vai vender, quer dizer que existe demanda. Então, isso é excelente. Então, para de ter um pensamento e uma mentalidade de escassez, achando que não tem espaço para todo mundo, o outro vai roubar o meu lugar e tal, e passa a ter uma mentalidade mais de abundância, porque se tem muitos players compartilhando conteúdo, oferecendo cursos, fazendo aulas, eles estão educando o mercado, aumentando a consciência do mercado, da necessidade daquele algo. E se você trouxer um algo dentro desse mercado, desse nicho, desse segmento, com a sua cara, diferente do que os outros todos estão oferecendo, o papel que eles estão fazendo de educar a base está sendo excelente. Então, você não considere... Assim, a gente aprende na né, faculdade, a gente ouve de muitos lugares, lê muitos livros, que a concorrência, né a análise da concorrência e tal, mas muda uma pecinha, né, dá um novo significado. Em vez de concorrência, pense em, em colaboradores. São pessoas colaborando no intuito de ajudar mais pessoas a resolverem determinados problemas. Deixa eu pegar um exemplo aqui. Érico Rocha, Fórmula do Lançamento. Ele é uma das maiores referências nesse mercado digital, sem dúvida. E ele tem um papel muito importante de educar o mercado sobre a possibilidade de você criar um negócio online e sair de um trabalho hoje que não faz sentido para ti. E ele tem uma forma de fazer isso, que é o 6 em 7, né? E é incrível o papel que ele faz, porque ele investe muito. São muitas ações de venda, muitas ações de conteúdo, conteúdos curtos, conteúdos mais profundos. Então, ele está, na verdade, ajudando todos os outros players, inclusive a mim. Só que o que acontece? Quando a pessoa chega lá e faz a fórmula, ou entra nessa jogada, vê que talvez seja muito complexo para quem está começando, não quer se dedicar 100%, ou que... Ali talvez tenha muita alavancagem em termos de, de grana e não necessariamente qualidade de vida e aí cada um vai pegando o que acha melhor e talvez dentro dessas pessoas tenham muitas outras pessoas que se conectem comigo como eu já ouvi várias vezes que eu fiz o fórum mas não, não gostei não curti mas me senti mais em casa com você tal gerou identificação da sua história da sua proximidade tal que talvez eu consiga hoje ter mais proximidade do que alguns grandes nomes, grandes gurus que tem por aí que são um pouco mais distantes, porque realmente muito mais gente, ou não estão afim de ser mais próximos, e é, um milhão de outros motivos. Então, se tem muita gente, é porque tem mercado, tá? Sua vida na internet pode ser muito mais fácil, você pode focar apenas no essencial, com negócio online minimalista, um nome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 E se o mercado é completamente virgem, não tem ninguém, preste atenção, porque isso pode ser um perigo, tá? Primeiro que você não tem o famoso benchmark, né? Você não consegue ter um olhar para outros players, outras pessoas ali, fazendo aquilo para você modelar, para você ter um pouco ponto de contato, de referência, né? E talvez outras pessoas já tenham tentado e fracassado, né? E tem vários motivos. Possíveis desse fracasso, talvez não tivesse demanda real, né, pessoas querendo, dispostas a pagar, investir para ter acesso àquele tipo de solução, curso, mentoria, o que for, né, talvez é, a galera não conseguiu envelopar produtos e serviços eficazes ali, ou talvez simplesmente não seja lucrativo, né, que aqui é um exemplo, né, é raro ter cursos online sobre humor, porque... As pessoas, naturalmente, associam humor a algo gratuito, YouTube, Porta dos Fundos tal, né? É uma disponibilidade de, de, de conteúdo de humor muito grande na TV, né? nas plataformas digitais, nas redes sociais, que talvez se você fosse humorista e quisesse vender piada, não conseguiria, entendeu? Então, são algumas reflexões que você pode ter. Segundo grande erro, imaginar que é preciso fazer algo 100% novo, né? E aqui eu quero te libertar dessa crença aí de que nada é 100% novo, tá? Que nem Lavoisier já falava, pai da química moderna, nada se cria, tudo se transforma. E meu amigo Murilo Lugan também tem essa, essa palavrinha que eu uso muito, que é a combinatividade. Que nada mais é do que você... Que é a criatividade através das combinações. Você se inspirar, roubar que nem artista, que nesse livro aqui, né? que na verdade não é roubar, furtar, copiar, né? que isso é crime, isso é antiético, mas é você modelar, você adaptar, você se inspirar né? através de várias referências para montar a sua própria, porque lembro que o que você tem a oferecer em termos de experiência, história de vida, né? o, seu, o seu filtro, né? o seu olhar para aquele assunto, tal. isso né? ninguém pode fazer ninguém tem essa essa capacidade porque é a sua vida ninguém pode substituir então só aí você já tem o potencial de diferenciação que você precisa tá e aqui algumas frases né? se há uma pessoa que te influencia todos dirão se há uma pessoa que te influencia todos dirão que você é o seu sucessor né você está meio que replicando aquilo dali mas se você rouba que nem um artista de 100 pessoas todas dirão que você é muito original, porque você combinou vários elementos e criou algo único, né, que antes não existia, então não se limite a roubar o estilo, roube o pensamento por detrás do estilo, você não quer parecer os seus heróis, você quer enxergar como eles, então não pegue só o lado superficial, não imite só a identidade visual gráfica, né, tenta entender o que está que por detrás daquela pessoa que você tanto admira ali, para você criar a sua própria forma de pensar por detrás e assim, acabar tendo mais facilidade para se diferenciar tá outro ponto muito importante também não segmentar o seu nicho né meu conteúdo meu produto serve para todo mundo que é aquela coisa assim não mas o que eu faço serve tanto para jovens de 15 anos quanto né, uma galera de 30 mas também a galera de 70 super vai funcionar e aí não funciona para ninguém de forma visceral de forma a gerar uma conexão e a resolução de um problema muito específico. Então, se você quer agradar todo mundo, você acaba não agradando ninguém, né? E quando está começando, tentar ser um peixe pequenininho, né, um aquário grande, vai te levar à frustração, você vai ter, talvez, menos resultado, você... é normal a gente criar expectativa no início, aí você vai quebrar a cara o tempo todo, achando que não é para você, que você não está indo rápido o suficiente... Você não está tendo vendas suficientes, você não está tendo likes e um monte de métrica de vaidade que você acaba criando na sua cabeça e cria essa ilusão de que não está funcionando. Então é muito melhor você ser um peixe grande em um aquário pequeno. Né? E é o aquário, o que, que é? É o mercado que a gente está falando aqui. Né? E depois você vai pulando para aquários maiores, vai ganhando força, né? vai ganhando confiança. E aí tem essa lógica aqui que é muito importante, tá? Se vocês de verdade integrarem isso daqui que eu vou mostrar para vocês agora, vocês têm muita chance de seguir em frente definindo quem você vai ajudar de uma maneira muito mais assertiva e tendo muito mais resultado prático, tendo uma comunicação e uma estratégia de negócio mais eficiente. Então, o que é esse funil aqui? nichos globais mercados globais grandes né vastos você pode ter muito volume mas acaba que a taxa de conversão ou seja é, desse grande volume quantas pessoas você acaba persuadindo para seguir em frente comprando seu produto assistindo o seu vídeo engajando com você o que for né e a mesma coisa com e-mail ali na né? e-mail marketing pouco eficiente tudo isso vai ser baixo porque são muitas pessoas com muitos interesses e muitas possibilidades diferentes. Já se você vai para um nicho específico, você já começa a ter menos volume, visitas, mas as taxas de conversão melhoram. E se você vai para o um micro nicho, micro mercado, você vai ter pouquíssimas visitas comparadas lá né, ao nicho global, mas você vai ter uma taxa de conversão e um negócio muito mais eficiente ali porque você vai gerar essa conexão mais forte. Então, deixa eu dar um exemplo aqui para ficar mais claro para vocês, tá? É, eu estava hoje numa mentoria individual e aí eu estava passando, é, a gente estava conversando ali sobre justamente esse ponto de, de por onde começar e ela estava com algumas ideias relacionadas a... Ela é muito boa conselheira amorosa, né? Então, ela é a Hit das amigas, dos amigos, todo mundo vem falar com ela quando tá passando por um problema, prestes a ter um divórcio ou logo após de ter um divórcio. Então, essas é uma das habilidades e dons que ela tem naturais, muito fortes, tá? É... e ela gosta de fazer isso, ajudar os amigos, tal, tá? ela tá falando, pô, eu vou vou me posicionar como conselheira amorosa, como conselheira, ou como vou vender amizade e tal. Não dá, então a gente começou a fazer umas pesquisas tal, ali no Hotmart, no Marketplace, para ver o que, que existe dentro dessa área e tal. E aí a gente criou uma hipótese sobre é, pessoas saindo de divórcio. Né? Então, o que, que seria um, um nicho global? Pessoas divorciadas. E aí entra o que aí? Homens divorciados, mulheres divorciadas, né? héteros divorciados, homossexuais divorciados, o que for divorciados. E aí você tem muito volume, porque são todos os divorciados do Brasil, correto? E aí, você pode contar histórias, você pode ter produtos que funcionem de maneira genérica para todo divorciado, onde você vai falar de maneira genérica os passos né, que ele tem que ter atenção na hora de, do término, é, a parte contratual, é, a parte psicológica, comportamental, como se reposicionar no mercado como solteiro e assim por diante. Mas vai ser tudo meio genérico, porque é muito diferente para um homem, para uma mulher, para o, de repente alguém mais jovem, né, que se separou antes dos 30 e outra pessoa que se separou aos 50, já com três filhos, então né, fica difícil você ser muito assertivo ali. Já se você vai para nichos específicos, seria, por exemplo, mulheres divorciadas depois dos 50% com filhos, né? Então aí você já já reduz bastante e já consegue trazer muito mais exemplos e consegue ser muito mais assertivo nessa diferenciação, correto? Já se você for por um micro nicho, olha só o ponto que você pode chegar. Você pode se tornar a referência para ajudar mulheres que decidiram se divorciar do seu do seu marido, porque descobriram que gostam de mulheres e agora querem ficar com mulheres, fazer uma relação com outras mulheres. E aqui você consegue trazer um nível de identificação que talvez seja uma das únicas pessoas no mercado a ter esse acompanhamento. E aí fica muito mais fácil o seu trabalho, porque você consegue ser muito assertivo e específico nas promessas que você vai falar em relação ao seu produto, ao seu curso, à sua mentoria, ao seu desafio. Você vai conseguir trazer um conteúdo muito mais é, sharp, né? É, tipo afiado ali, bem, bem, bem na dor, bem no desejo. Boas histórias. E aí todo o processo fica muito mais fácil. E é muito mais simples, assim, de você se diferenciar e de se tornar uma referência. Então, está tá fazendo sentido? Vocês estão entendendo a lógica por detrás? Porque uma vez que você domina isso, vai ficar muito mais fácil de você definir com clareza quem você quer ajudar, o grupo de pessoas que você quer ajudar, o nicho, né, o segmento de mercado, e todas essas palavrinhas que a gente ouve aí. Tá? E aí agora para te ajudar dever de casa hora de pegar papel e caneta aqui para vocês responderem algumas perguntas e vocês têm que responder senão vai ser mais o um conteúdo que entra aqui no ouvido e sai pelo entra no ouvido e sai pelo outro e nada muda então essas são as perguntas que você deve responder para ter um pouco mais de clareza aí em relação a como definir o seu, seu micronicho e a sua diferenciação tá primeira coisa quem já possui sucesso no mercado que você deseja entrar tá então aqui você vai realmente pesquisar as referências quem já tá aí há mais tempo quem já tem bastante aluno quem tem bastante comentário positivo recomendações avaliações né você vai pegar aí as referências de mercado para começar a modelar entender quais são as chaves por detrás do que essas pessoas estão fazendo para ter sucesso ali, no, no mercado, na área que você está buscando. E aí, como que você vai pesquisar isso? Você pode pesquisar olhando lá no Hotmart, no Marketplace, né? que é uma área onde você consegue ver milhões de cursos ali, divididos em categorias, você pode buscar por palavra-chave e tal, você pode olhar isso também no Marketplace da Eduis você pode é, olhar pesquisas bem genéricas no Google e ver o que, que aparece ali, no YouTube também, ver os canais de referência a partir das buscas que você traz, Google Trends, tem várias formas de você buscar isso daí, mas a melhor, a mais assertiva, se tiver que escolher uma, vai no Marketplace do Hotmart, já começa a olhar o que, que tem de curso legal e no Instagram também, às vezes através de hashtags, tal você consegue ver uma galera bem top, tá? Segundo ponto, o que, que essas pessoas fazem que você acredita ser ótimo? O que, que elas fazem muito bem? E aí, se você identificou cinco pessoas, você vai botar realmente ali. O que, que essa pessoa faz bem? ela O conteúdo dela é animal, é, tem muito engajamento, as pessoas comentam, compartilham, eu é, curto é bonito, é, faz sentido para mim, o carrossel dela, um vídeo, ou a produção de conteúdo dela do YouTube, ou a página de vendas dela... É que eu entrei nesse curso aqui e estava tudo super bem explicado, me deu vontade de seguir em frente com ela, ou o lançamento que ela fez, que tinham lives incríveis, onde só na live eu já aprendi horrores, enfim, você vai começar a identificar o que, que essa pessoa faz bem, ela fala bem para a câmera, ela, ela consegue organizar de forma clara os seus conceitos, ela tem conceitos únicos que já diferenciam do resto das pessoas e assim por diante. Você também vai olhar o lado negativo, né? o que, que ela faz de péssimo, né? o que, que não é legal, porque assim você vai contrapor né? os dois elementos. Pô, essa pessoa aqui, ela é muito... fala de venda o tempo todo, apelativo, ou essa pessoa, pô, está trabalhando 24 horas, não tem qualidade de vida, é, não tem família, não... Só, só pensa em dinheiro, ou essa daqui é muita ostentação, ou essa daqui é muito distante, não consegue... Né, dar atenção, já mandei mensagem no, no direct para a pessoa, a pessoa cagou horrores para mim, e assim por diante. tá E aí, depois de você identificar isso, você vai ver um mapeamento, vai ter um mapeamento bem profundo do que está que acontecendo né, dentro do mercado, as principais, as principais referências e tal. E aí você já vai ter tido várias ideias, porque o nosso cérebro ele, ele tem uma capacidade linda, poderosíssima de associação. Então você começa a, a ver um elemento que te leva para outro, que ativa uma conexão neural de uma memória que você teve, ao ver tal coisa, e de repente... Você começa a ter ideias únicas, combinando elementos, associando elementos ao mesmo tempo. E aí você vai pegar... Quatro pilares de diferenciação que você vai buscar usar. Então, o que, que são, podem ser esses pilares? Deixa eu pegar um pouquinho do meu. O que, que, que, que eu trago hoje de diferenciação da forma como eu vendo a possibilidade da pessoa começar na internet, criar um negócio online? Então, o um pilar de, de diferenciação meu é o minimalismo. Ou seja, simplificar ao máximo as coisas, trazer leveza, eliminar excessos desnecessários, trazer clareza. Então, esse é um pilar de diferenciação que em tudo que eu faço, eu penso duas vezes. Como que eu posso simplificar? Como que eu posso deixar mais fácil, mais leve? E assim por diante. Outro pilar é proximidade. Eu respondo 100% das pessoas que entram em contato comigo por direct. Eu sou uma pessoa que nos meus programas, na tribo, eu estou sempre disponível. Eu sou uma pessoa que acredito muito na troca verdadeira, no pegar na mão, na paciência, no amor, na generosidade da, da, da construção, da colaboração. Então, proximidade é algo importante também. Outro ponto importante para mim, praticidade. Tudo que eu trabalho, que eu falo, que eu busco compartilhar tem que ter um link com aplicação, com execução, com aplicação, porque senão a gente fica no mundo da teoria e muito distante da realidade e é só na prática que a gente tem transformação real. Então, tudo eu busco levar, por isso que eu trago muitos exercícios, ferramentas e pequenas vitórias e desafios, para que a gente possa vivenciar isso na prática. E assim por diante, você vai pegando elementos em função da sua história, em função do que é importante para você, em função da forma como você vê as coisas e você acredita, e você aprende, porque isso vai te dando chaves para você colocar no seu caldeirão, misturar isso tudo e levar para o mundo. Outro pilar muito importante para mim é o autoconhecimento, que é a base de tudo que eu faço. Tudo, tudo, 100%, eu tenho que trazer autoanálise, auto-observação, mergulho interno, porque senão não é sustentável. Se a gente olhar para a internet só pensando em ganhar dinheiro rápido, só pensando no externo, no resultado de curto prazo tal, não é sustentável. Pode durar, pode dar certo durante o tempo, mas vai chegar uma hora que você vai cair numa nova prisão. Então, para mim, marketing digital, negócios online, necessariamente precisa ser acompanhados de autoconhecimento. Porque senão, em algum momento, a conta bate. E aí essa jornada não se torna sustentável. A gente só fica trocando de gaiola, sai da CLT, entra na prisão do marketing digital, na prisão do marketing digital entra na prisão do conteúdo, na prisão do conteúdo entra na prisão do ego, na prisão do ego entra na prisão do dinheiro, e você vai se prendendo cada vez mais com a falsa ilusão, com a falsa percepção de que é livre. Ah, mas eu posso acordar a hora que eu quero. Ah, mas eu posso amanhã viajar para onde eu quiser. Mas acorda amanhã, meio dia. E vê como que você vai ficar com isso. É, vai viajar amanhã né, sem ter se organizado e criado um sistema que seja mais autônomo. E aí vai, você vai vendo que é muito mais ilusão para fora do que verdade. E aí depois de refletir sobre isso tudo, qual pedaço desse mercado, desse segmento, desse nicho que você está começando aí a refletir, né, a definir, você quer ocupar. Porque ao ter clareza desse pedaço, você pode desenvolver a boa estratégia para trabalhar com essa galera. E não tenha medo de ser específico. Não tenha medo de errar pela especificidade, porque você sempre pode e vai mudar. Você pode começar super específico, viu que não deu muita tração, tá? aumenta um pouquinho mais. Porque começar muito genérico e depois ir para o específico também é um caminho, mas vai ser mais difícil você ter resultado no muito genérico do que no específico. Entendeu? Então, não tenha medo de errar pelo específico. Beleza? Então, galerita, vou responder uma ou outra pergunta, tá? E aí já vou chamar a Mônica. Mônica, eu vi que está na área aqui. Então, a Mônica, depois me fala se está tudo ok. Eu vou... É só ligar sua câmera aqui, que a gente está numa plataforma, StreamYard e tal. Eu vejo que ela está aqui, mas não sei ainda se... Eu ainda não estou vendo seu rostinho. Mas vou pegar aqui uma outra pergunta, e aí a gente já segue com a Mentoria Express. Ah, a Mônica está na área. Acabei de ver. Então, vamos lá. É... Edelson. Essas perguntas e análises sou eu mesmo que faço. Sim, é você, tá? É muito importante que você faça. Você pode ter ajuda de pessoas, mentores, tal. Mas acima de tudo é você que tem que mergulhar profundamente nessa nessa reflexão. Beleza? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Ó, opa, não. Aqui foi a Mônica. Sandra, ah, obrigado, Sandra. Tamo junto. Valeu. Ó, Eric também se identificou aí com minimalismo. isso aí, quanto mais simples, melhor. Ó, Luz Marina, para quem busca primeiro aumentar a agenda, seu método serve? Sim, 100%, tá? Porque eu sempre aconselho começar via mentoria, consultoria, porque assim você tem muitas vantagens, principalmente aprendizado, você consegue ter mais retorno também. Em relação à quantidade de, de pessoas que você traz né, para a sua agenda e tal. Então, tudo que eu falo é, pode ser adaptável para a venda de mentorias, terapias, processos de coaching. Né, tudo é feito para isso. E aí você só ajusta a, a sua oferta, tá bom? Beleza? Grande Júnior na área. Valeu, meu rei. Tamo junto aí. O que mais? Então tá, ó. Se vocês tiverem mais perguntas, vai colocando aí, porque agora eu vou chamar a Mônica para a gente trocar uma ideia, ela contar um pouquinho do projeto dela e trazer perguntas aí para eu ajudá-la da melhor forma possível. O que a galera tem que conhecer, hein, Gui? Um negócio online, um mas... Que são os nomis, galera, que é uma forma diferente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 <risos> muito bom. Então, vamos lá, Mônica. Tá Oi, valeu, está me ouvindo bem? Perfeito. Como está? Olá, Tudo gente. bem? Tudo tranquilo, melhor agora. Esperei muito por esse momento, estou mega feliz. Que bom, que bom. Obrigado pela sua presença. É uma honra estar aqui com você hoje. Poxa, então, bem, conta para a galera aí, ó, um pouquinho do seu projeto... É, fala um pouquinho do que você faz e como que eu posso te ajudar hoje, né? qual é, de forma bem objetiva, qual é a sua principal dúvida ou pergunta aí para que eu possa gerar o um máximo de valor para ti. Ok. Sobre, sobre a minha trajetória, o meu produto, que eu faço, eu tenho uma formação acadêmica em odontologia e eu percebi uh, que chegou um momento em que eu dizia para a minha secretária Marca duas horas, eu fazia o procedimento em 50 minutos, uma hora, e aquela uma hora eu acabava ouvindo os pacientes. E eu comecei a sentir um chamado, uma insatisfação, tive depressão, síndrome do pânico, enfim, eu mergulhei numa, numa, num sofrimento profundo. E ali eu descobri que eu, que eu tinha que ir em busca de algo diferente, que eu queria mudar de cidade, que eu queria buscar qualidade de vida. E, detalhe, eu estava no auge da minha carreira de odontologia, onde eu ganhei melhor, financeiramente estava ok, o meu nome na minha cidade estava ok. Sabe aquela coisa que todo mundo disse? Pirou, ela pirou. É eu mudei para Santa Catarina, eu vim morar perto da praia, eu já morava em Rio Grande, mas o Rio Grande do Sul é super frio. E eu conheci o yoga, uma professora bateu na porta do meu consultório e falou assim, ah, você quer conhecer o meu estúdio e tal? E eu fui. E ali, através de eu descobrir a redução das dores no meu corpo, que foi a primeira impressão que eu tive, menos dor. Eu disse, opa, tem alguma coisa diferente aqui, vai ver, esse é o caminho. E eu fui estudar. E ali eu percebi, putz, não dá mais para continuar com o Odonto. Eu fiquei anos sofrendo sorrindo quando eu dava aula de yoga e sofrendo, porque eu já sabia que eu tinha que me despedir do, da odontologia, que é uma profissão nobre e maravilhosa, que eu executei assim com muita maestria, mas que naquele momento eu percebi. E eu fui muito feliz com a odonto, mas não cabia mais na minha vida. E o yoga encaixou. Mas o que ele não encaixou? Eu venho trabalhando essa crença. E ontem, assistindo uma aula do Rodrigo, eu, perce... eu acessei uma crença muito interessante, que é a seguinte, professor nunca vai ganhar bem. E eu lembro da minha adolescência, me preparando para o vestibular, que eu dizia que três coisas que eu não ia ser, e uma dessas profissões era professor. Então, tem essa crença né, de que nunca vai ganhar bem. E, realmente, o que eu mais senti na troca de profissão foi essa questão da liberdade financeira, sabe? eu ainda não estabilizei nisso. Percebo que entrega um produto legal, quem acessa percebe uma transformação, e aí a gente chega no ponto, né, onde é que você pode me ajudar. Porque hoje eu fechei o meu estúdio de yoga, eu dou aula online, mas o que, que eu acho? Eu acho que, aparentemente, eu estou dando mais do mesmo. E eu estava te ouvindo falar e era e a minha sensação... Eu, eu tenho a sensação de que eu estou entregando algo que tem milhares de pessoas entregando, embora eu saiba que dentro daquilo que eu entrego, o comprometimento que eu tenho com o meu aluno, assessoria no grupo de WhatsApp, assessoria individual, é muito além do que eu prometo, inclusive, então eu já dou uma entrega maior. As pessoas me procuram, já me procuravam antes com a síndrome do pânico, a depressão, a ansiedade. Por quê? Porque eu consigo aplicar de uma... Como eu vivi isso e usei para transformar a minha situação, eu aplico isso muito bem. Mas, Ian, eu não, eu não mostro isso. Uma das conclusões que eu cheguei é que quando eu faço a propaganda, que é uma crença que vem do Odonto, o Odonto você não pode fazer propaganda na minha época, né? E no yoga, eu venho do yoga tradicional, de uma rigidez, que eu, eu, eu não estou falando mal, não. Eu respeito muito esses valores. Mas não poderia fazer propaganda de algo tão nobre. E aí eu chego num momento em que eu percebo que eu fico entregando, tipo, asana, pranayama, é, mas eu acho que eu não comunico o que de fato eu entrego para as pessoas. Então é natural que eu não tenha esse resultado de volta também. Perfeito, que lindo, muito bom. E, Mônica, parabéns pela, pela clareza da forma que você trouxe tudo, porque é, é desafiador, né? E você, acho que já tem um dom muito lindo aí de comunicação, que você deve utilizar ao seu favor, né? E se libertar, talvez, de algumas crenças e alguns bloqueios que você foi herdando, né? Tanto da profissão de odonto, né? Com essa esse cuidado com as palavras e com até que ponto eu comunico o quê que naturalmente você tá replicando é, agora para o yoga e e talvez você não conte a coisa mais importante de todas que é justamente a sua história porque ao você contar que o yoga foi uma ferramenta de, de transformação que te ajudou a superar crises crise do pânico é, um princípio de depressão é, crises diversas que você pode trazer aquelas que você se conectou e várias outras pessoas que têm é, crises parecidas ou se sentiram ou estão sentindo dessa forma vão conectar naturalmente isso já vai te diferenciar de todo mundo que fala sobre yoga né o, o jovem magrinho flexível que vai falar ali já é outra, coisa, porque simplesmente a história conectou você, talvez provavelmente com mais mulheres até, que estão Sim. hoje dentro do, do seu curso, dentro dos seus programas, porque é uma questão de conexão. Então use e abuse da sua história, porque é uma história de superação, é uma história de herói, jornada do herói, né? Então você passou pelas etapas, a forma como você descreveu o projeto aqui, você usou os atos claramente organizados, né, da jornada do herói, desde o, do problema do mundo normal, né, o chamado para aventura, o, o yoga aparecendo na sua vida e você está voltando agora para compartilhar o elixir, né, e todo esse conhecimento né, da jornada que você fez. Então, você agora é uma mentora para outros heróis passarem por essa jornada que você passou. E aí, o yoga talvez seja o, o, o protagonista dessa jornada em termos de ferramenta, né? de, de, de, de, do, do mapa né? para a sua transformação. Mas eu tenho certeza que existiram várias outras coisas também. Com certeza. É. Então, vale a pena você começar a identificar essas outras coisas e ver se você quer começar a expor de forma mais explícita, comunicar sobre essas outras coisas. Porque quando você falou que você marcava duas horas de, de consulta, né, uma hora para atender, ou meia hora, cinco minutos, como você falou, e depois você tinha um trabalho quase terapêutico, né? É, informalmente terapêutico, mostra que você tem habilidades e dons de escuta ativa, de empatia, de conexão, de aconselhamento, que isso tudo não é algo necessariamente que todo mundo que oferece aulas de yoga vai oferecer, não. Né? Alguns sim, alguns não, mas a grande maioria acredito que não. Então dessa forma você já começa a trazer, pô, yoga, beleza? Vai, vai ser o meu, vai ser o meu, meu mercado só que dentro do mercado de yoga, talvez tenham várias outras mulheres, como eu estava antes, passando por algumas crises internas, que não precisam apenas do yoga, porque o yoga vai ser a prática física, mas com a prática também espiritual, que ela traz, né? a união, corpo, mente e alma, mas além disso, ela precisa ser escutada, ela precisa pertencer a um grupo de mulheres Sim. que estão passando por desafios parecidos ela precisa ter conexão não só consigo mesmo mas com outras pessoas para ajudá-la a superar o que ela tá passando então quase se torna yoga therapy né Sim. terapia do yoga entendeu começa você começa a criar uma coisa mais única mais sua onde você vai falar da sua história e como o yoga me transformou, porque é diferente de quem foi para a Índia e teve um momento de iluminação e encontrou o mestre yoga e agora traz um pouco disso para cá e vai falar de, de repente, de nomadismo e yoga, entendeu? E aí cada um vai trazendo qual é o ponto principal, a sua história, aquilo que aconteceu com você, porque vai vir do coração, vai vir de forma natural, vai vir de forma é, autêntica, verdadeira. E aí, fica muito fácil de se diferenciar. E você não precisa ter milhões e milhões de mulheres nessa situação. Você, com, com essa clareza, você pode chegar ao, ao ponto. Dá para, se você quisesse, falar, até. E é engraçado porque, pensando assim, vem a minha tia. Eu tenho uma tia, que ela é dentista. E ela começou a fazer yoga também há anos. <risos> e tipo ela tá fazendo uma reviravolta na vida e não é só o yoga né? o roponopono um monte de coisa e tal. então se você quisesse se posicionar apenas falando aqui de uma forma bem única de yoga como ferramenta de reinvenção de carreira para dentistas frustrados você poderia falar também para você ver o, o tamanho do potencial do nicho no Brasil quantos dentistas existem no Brasil Mulheres, que até deve ser a maior parte dos dentistas. São centenas de milhares de pessoas. Uhum. E com certeza, se você pegar uma fatia ali entre os 40 aos 60, a minha tia está com 60 tal, você vai pegar muitas pessoas frustradas, talvez com a qualidade de vida que, que teve, né? e não muito conectadas com a profissão tal, porque é uma profissão... Um pouco está dentro das grandes profissões tradicionais, então talvez muitas pessoas tenham iniciado a odontologia por influência dos pais e não era muito o que queria. Então, assim, dá para você ir para um, um nicho, um micro nicho, exatamente buscando as Mônicas do Brasil, dez anos atrás, cinco anos atrás, né? O que for. Mas você não precisa também, você pode abrir um pouquinho mais e e você pode ir brincando com isso, mas uma coisa que é fundamental que você deve trazer é a sua história. Sem isso, não tem como você criar esse nível de identificação, essa diferenciação. Sua história é seu maior asset e é um asset único. É um recurso que ninguém nunca vai poder copiar ou replicar. Né? E pode ter o maior mestre de yoga e tal, ele não, não passou pelo que você passou. É, e aí, o que, que é legal, é, o exemplo que teve lá na, na tribo semana passada, não, retrasada, que foi o, o, o Renato com a Nádia, né? Eles criaram um, um programa que se chama Lotus. E aí, o que, que eles trouxeram de diferenciação? É o yoga com as práticas é, matinais, duas vezes, duas vezes na semana, e uma aula de Ayurveda teórica, uma vez na semana, então eles combinaram yoga com a Ayurveda, um casal, homem e mulher, de uma maneira leve, gostosa e tal, e criaram algo diferenciado né, de outros cursos possíveis online aí de yoga. Então é a história, é o que você acredita, é a sua verdade, que envelopando isso tudo e comunicando sem travas, né, porque às vezes na comunicação você precisa falar o que a pessoa busca e entregar o que ela precisa né então às vezes a pessoa ela não, não quer aprender a técnica de respiração para Nayana você nem nem menciona isso ela sabe que yoga é legal tá todo mundo fazendo tem as posições tem umas que são mais agitadas outras mais relações ela não entende nada talvez aí exija esse mergulho né no Avatar mas se você falar de invenção de carreira, conexão, liberdade, felicidade, superar uma depressão, superar uma crise, aí ela, opa, é isso que eu quero, ou essa dor que eu não quero mais, é dor, ambição, né? você vai sempre trabalhando esses dois pêndulos aí, ver o que, que gera mais ação no seu público, né? que de repente vai ser a dor, as pessoas vão conectar muito com a dor, com a dor com a dor que você sentia antes e falar, cara, eu sinto exatamente essa dor, então a Mônica, eu confiei no que ela trouxe, porque ela descreveu a minha vida como está hoje. Que é né, uma descrição bem específica das dores. E aí você já, já gera essa diferenciação. Porque você sai da multidão de pessoas que falam de Pranayama, que falam de Asanas as, as, e assim por diante. Fez sentido? Muito sentido. Nessas últimas duas, três semanas... Eu, eu sempre recebi feedback da questão da minha voz, de, de como eu me coloco e me expresso, e, e o quanto os alunos se conectam com isso. Então, eu comecei a enviar para um grupo fechado sempre, esse é o meu hábito, né? E também o meu equívoco, o meu grande equívoco. Então, eu me expresso, tudo bem a gente ter um, um, um lugar seguro, né? Como a gente tem, por exemplo, lá na nossa tribo, mas é, o meu grande desafio é ir além. Então, eu peguei esses áudios, encaminhei para os alunos, são como se fossem gotas de yoga para o seu dia, porque um dos meus diferenciais é que eu não uso o yoga assim, bom, vamos ler o trecho da Gita. Não, o que, que eu faço? Eu, eu estudo, eu faço curso, eu leio, eu vou lá, estudo todos aqueles livros com nomes esquisitos em sânscrito. Mas quando eu falo com o um aluno, eu falo da forma que eu apliquei na minha vida. Então, por exemplo, essa semana eu conversei com ele sobre o dedo, opa, o dedo que eu queimei, e o que, que tem isso de significado? Então, é o yoga super mastigado. Eu já identifiquei que esse público é um público que está começando mesmo, sabe? Porque eu não me identifico com aquele yoga, eu gosto de estudar o yoga erudito, mas eu não acredito em espalhar, disseminar nesse nível de erudição. Perfeito. Mais uma, uma, um super aspecto de diferenciação. Até os termos que você usou são muito legais. Pilo, é, yoga em gotas, né? Como que você falou? Isso, gotas de yoga. Gotas de yoga. Isso daí pode se tornar o um nome de um programinha, de um desafio de algo assim. E nada mais é do que você descomplicar conceitos atemporais e profundos das grandes escrituras sagradas né de mil anos atrás trazendo para o dia a dia então yoga na prática né yoga descomplicado são todos conceitos que você tá na navegando que é o yoga mais teórico né que é que eu suspeito não é o meu público assim então não conheço tão bem mas eu suspeito que 90% das pessoas que pensam em fazer yoga nem fazem ideia do que, que é o yoga, ou mais até, né? não fazem a mínima ideia do que, que, é, que, que é o conceito do yoga por detrás. A galera acha que é o tapetinho e as posições. Acabou. Sim, uma das minhas grandes travas está relacionado justamente ao que é o yoga, né? porque tudo que ele traz de benefício não deveria nem ser vendido em, em, em tese. Porque se o yoga é para... O, o, o primordial do yoga é o autoconhecimento, é você se libertar de sofrimento, dor, encontrar plenitude, enfim, é sem querer entrar nisso, no conceito, mas entendendo que os benefícios são algo que vem... É como se fosse efeito colateral positivo, certo? Eu chamo de efeito colateral positivo. E aí, eu vender, eu me sinto, assim, manchando a tradição, saca? Tá. Então, parou, parou aí, que isso é a coisa mais importante de todas. Você criou uma imagem de que vender o yoga, você está manchando a tradição das escrituras sagradas de 5 mil anos. Exatamente. Como que você vai vender isso? Nem é caralho, você está manchando as escrituras sagradas. Como é que você vai vender? Não vai vender, impossível. Agora vamos criar uma nova imagem. Ao você trazer pessoas para os seus programas de yoga, você não vai só replicar as sabedorias das escrituras sagradas, como você vai transformar vidas e libertar pessoas dos seus samsaras.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 um negócio online minimalista. Então clica aqui embaixo, você não vai se arrepender. Arrepender é vender, né? Fica <risos> é um bocadinho um mais fácil vender, não fica? Sim. Você vai Sim. entregar a mesma coisa. Então é uma imagem que você está te bloqueando hoje para você fazer porque você acha que vender é algo ruim, porque aí vem todas as conotações negativas do vendedor. Sim. É, se dá bem dinheiro a carga do dinheiro na vida esquece você não tá vendendo você está servindo mas para você servir você precisa continuamente servir mais pessoas e gerar mais transformações você precisa pagar as suas contas porque senão você não vai ter energia e amor para distribuir para galera então é tá tudo bem faça as pazes com esse ponto né? a energia do dinheiro os simbolismos né, que estão hoje destravando, vai trabalhando um a um e tal, e aí você vai ter muito mais facilidade para expor, para comunicar, para trazer esses elementos para as pessoas, porque é só olhar os depoimentos, que as pessoas falam, os relatos que você recebe. Quantas pessoas falaram, porra, Mônica, caralho, tu tá manchando a imagem das escrituras, você tá é, empurrando isso daqui, eu não queria, você, porra tá vendendo muito cara quantas vezes você já ouviu isso nunca ninguém quem tá falando isso para você então a tal e, e, e é muito fácil a gente falar isso para o outro porque a vozinha tá aqui interna tal mas é, é um trabalho diário contínuo da gente com auto-observação e ressignificando essas travas essas imagens internas para ter imagens mais empoderantes né que a gente consiga ter um contexto e uma e uma e na verdade um, um, um novos significados que te empurrem para a direção que você precisa ir, que é a direção do seu propósito de você entregar o que você tem para entregar para o mundo. Então, é muito mais o um trabalho interno, as técnicas de venda externas, tal, você vai escolhendo aquela que se adapta melhor contigo, tal, mas é importante sempre isso dentro do mercado de espiritualidade, desenvolvimento pessoal, autoajuda, a gente acaba vendendo muita vitamina. O que é vitamina? Bem-estar, paz, liberdade, autoamor e, e vai. Né? Só que quando é, é muito difícil vender vitamina no final do dia. Por quê? Porque na hora de priorizar, as pessoas sempre vão investir seu dinheiro no analgésico na Sim. dor tô com dor de cabeça tô morrendo aqui cara não consigo fazer mais nada eu não vou comprar vitamina C ou vitamina B12 e tal para regular meu corpo não eu vou comprar a novalgina tem que comprar o analgésico então você tem que entender da sua galera qual tá sendo essa dor para você oferecer na sua comunicação um painkiller, né o um analgésico para pessoa comprar na hora e aí você entrega tudo que ela precisa. E aí ela vai entrar num mundo incrível. Mas se você começar a falar de todos os benefícios de yoga, todos os efeitos colaterais, a pessoa fala, porra, isso, é, tá isso é incrível, estou é, lendo aí o poder da agora tal, funciona igual. Um e dia, aí, quando eu estiver rico, eu paro e faço yoga. É, <risos> exato, quando eu for fina, eu faço yoga, mas é, porra, a dor que você sentia de. de de ir chorando o trabalho porque não vê mais sentido e, e se sente inútil frustrada impotente você tem que trabalhar isso daí porque aí as pessoas vão se movimentar e o yoga me libertou disso aí a pessoa nem precisa entender o que está dentro ali, vai entrar e vai se transformar e vai ser mágico, Mas você precisa conectar com a forma da pessoa que ela haja ali no momento caramba, é uma surra, <risos> é maravilhoso isso. Então, ó, surra de amor, o você, que, que você vai ter que fazer aqui? Ó? Terminando aqui, você vai depois reassistir uma, duas vezes, e vai começar a anotar, consolidar isso tudo e levar ideias, planos de ação, compartilha lá na tribo, que a gente dá feedback, posso olhar. Todo mundo que está na tribo aí, ó, mesma coisa, galera, quando vocês tiverem esses ensaios compartilha por lá me marca que eu vou respondendo todo mundo às vezes não sei se alguém tem medo de Pô, não vou perguntar isso para o Ian não, a tribo é para isso é para usar e abusar desse corpinho aqui desse cérebro porque eu tô lá para vocês tá bom então é isso use abuse, mas resista consolide se relacione com isso que a gente falou aqui para que não seja apenas uma live interessante, que pô, falou um monte de coisa legal, tá? mas vai, mergulha profundamente, porque é do seu projeto, da sua vida, que a gente está trabalhando aqui, né? tentando né, desbloquear Sim. alguns pontos, e assim fica mais fácil que você se, se libertar aí de alguns Nossa, bloqueios. É, é exato, continuar. É exato, mas... eu estou mergulhando nisso, eu sou muito grata por ter essa oportunidade. Eu acho que é exatamente isso que tem me feito seguir, como eu, eu falei lá na tribo, às vezes diminui o passo, reduz a velocidade, se reprograma, é isso que eu tenho feito, Ian. Tem sido maravilhoso, eu percebo assim que eu não estou no mesmo lugar, eu estou caminhando, eu estou andando, mas uma das coisas que o yoga me ensina, respeitando o meu ritmo respeitando é essa sabedoria interna daqueles momentos de parar, como você falou, sabe, quando eu tiver que olhar de novo essa live e, e, e entrar na minha dor, né? nessas minhas crenças aí, que são realmente, eu reconheço os meus bloqueios. Bem, Muito obrigada. Botar a luz, né? enxergar, é se tornar livre. Então, é, é bem por aí, tá bom? Valeu, mestre. Tamo junto. Valeu, Mônica. Valeu, meu, querido. Beijo tchau tchau então galera espero que vocês tenham curtido e respondendo aqui o Edelson o que é a tribo, a tribo é a tribo pés descalços que é uma comunidade fechada que a gente tem um espaço aqui nosso onde a gente troca sobre negócios online e autoconhecimento para ajudar a galera a começar e crescer do jeito certo então vou dar uma show dar uma palhinha aqui para vocês que aí quem não conhece pode ver aqui por dentro como que ela funciona mas a tribo é aqui ó a tribo ela ela tem essa carinha aqui então ela é uma mistura do Facebook sem propaganda sem aquelas coisas toda a Mônica aqui ó que a gente acabou de falar e e ela tem todas as gravações de encontros ao vivo. Né? Então, a gente a cada 15 dias se encontra aqui ao vivo. Tem workshops, tem mentorias, como essa aqui que eu faço para mais pessoas. né? E aí, são encontros de duas horas. A gente tem sempre aqui as postagens, as colaborações. Tem também as celebrações, tem as famílias, os grupos temáticos. É... Eu tenho um curso no Mi básico aqui que também traz todo o passo a passo para você criar o seu negócio online minimalista, suporte, feedback, enfim, é uma forma muito legal da gente estar tá em contato, interagindo e é, trazendo um porto seguro para quem está na internet aí precisando de, de direcionamento né, e, e um grupo de pessoas que vai te apoiar, que vai te ajudar, que vai colaborar contigo. A gente tem a, a aldeia da tribo, que é muito legal também, onde... Compartilhamos parcerias, indicações, né? amanhã a gente está, é, amanhã tem encontro, então a gente vai publicar ali a lista de fornecedores curados aqui pela tribo, que são pessoas da tribo mesmo oferecendo criação de site, gestão de tráfego, é, identidade visual, é, desbloqueando pessoas para falarem com mais clareza para a câmera, produção de conteúdo, então as pessoas ali, a gente... Cria quase como se fosse uma economia colaborativa interna, né? onde as pessoas às vezes só em vender os seus projetos e os seus produtos ali para as próprias pessoas da tribo já conseguem ter um negócio online, né? E também, para quem está começando, serve como um grande laboratório para você testar dentro de um ambiente seguro, né? receber feedback. A gente criou a Tribo Talks, né? toda sexta-feira a galera apresenta o seu projeto e recebe também feedback. Então é um projeto lindo. É que mora no meu coração e, sem dúvida, a gente vai trazer ainda mais pessoas. Então, eu vou chegando aí. É, é diferente do Ser Livre, tá? Tem a comunidade lá do Ser Livre que eu vou respondendo todo mundo nas respostas, debaixo das aulas e tal. E a tribo, é, caso você queira fazer parte, também me manda, quem gostou, aí me manda o um direct, que eu explico mais no detalhe como que faz para entrar. Eu abro alguns momentos ao longo do ano e... E a gente está pensando aqui em como trazer mais pessoas, né? de repente todo mês abrir uma oportunidade para a galera entrar, que acho que vai ser bem legal a gente crescer esse povo lindo aqui, querendo trabalhar na internet com mais liberdade, né? sem se tornar escravo do próprio negócio. Então, espero que tenha feito sentido para vocês. Grande beijo, boa noite, seguimos na jornada. E toda terça vou tentar trazer conteúdo novo aqui para vocês, para a gente continuar essa troca boa. Beleza? Valeu, galera.